Fala galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Vinícius Craft e hoje está mais um Batalha de Rap no canal do canal dos 7 minutos e é... e é Bob Esponja vs Mickey Mouse E antes de começar esse vídeo Espero que você deixe o seu like Ative o sininho E deixe o gostei Então bora pro vídeo que agradecer o apoio insano que vocês estão dando pro nosso canal Graças a vocês, os últimos duelos que a gente postou no mês passado Todos já bateram mais de um milhão de views Eu fiz dois aqui, mas foi um <risos> E também todos eles bateram as metas de likes que a gente colocou Olha só, esse é o primeiro duelo de titãs que tem o Bob Esponja Então isso merece o um like, não merece? Bora clicar muito no likes vai ser 130 mil olha só, é certeza que você vai curtir esse vídeo então clica no botão vermelho aqui embaixo do vídeo agora para se inscrever e fazer parte da sétima legião agora, fiquem com o duelo Esse sou eu, idiota, enganado pelo chefe, esse é você Milhões e bilhões na conta, muita frenta, esse sou eu E o velho que parece tá na quinta série, esse é você Eu pra frente a diferença, represento o legado que domina qualquer cê não basta de um mero Rato mais amado do mundo Meu nome é uma marca Se como inspiração E você é uma esponja sem graça Que passa de tira estourando Mulher de sapo Ai vovôs tão carcomidos E já vão ficar pra trás Mito da nova geração Chega e mostra como se faz Quem é esse intrometido? Atrapalhando meu show Não finja que não conhece Sou eu mesmo o campo Bob parece o queijo E tu Mickey Eu tenho dó Bota esponja na ratoeira E pega os dois de uma vez só Mickey é um bosta Sem graça. Não é engraçado Põe na lista Que só fala de dinheiro Porque é material se fala reamento, bobocinho. Porque são idiota e tem cérebro de amendoim. Vocês querem melhorar? Pega o conselho do gatinho, bob e É isso galera, se você gostou, deixe seu like, ative o sininho. É isso, vamos com Deus.